Olá, Dark Teno. Sejam bem-vindos ao canal Dark Gamer. Eu sou o Dark. Estou trazendo mais um vídeo de Warframe e hoje, pessoal, vou trazer uma build aqui para vocês da Zal. É, Esta é uma Zal de Cetus, ok? Essa arma que vocês podem ver toda comprida, esse tipo um bastão, ok? Esta foi a minha Zal feita nos insetos. Que eu lhe dei o nome de Dark Zal, ok? Muito conveniente, nome bem estranho e peculiar assim para se dar uma Zal. E eu estou aqui para apresentar a build dela. Okay. Vou apresentar dois tipos de build já para deixar avisado, a build A e a build B. A build A é uma build que é mais feita para deslizar, né? para, por causa do Meme Strike. E a build AB é a build feita para não deslizar, simplesmente usar o ataque normal sem deslizamento. Então eu vou apresentar primeiro a primeira build A, explicar como é que funciona os mods dela, como é que está lá, ok? E também dar um indício de como é porque e como é que tem que ser feito na parte do deslizamento dela. A build A só pode ser contos em deslizamento praticamente para causar muito dano vendo que é uma build focada em corte e está em viral também ok por causa do corte e tipo, pus em viral ok vamos discutir isso dentro da build ok pessoal então vamos já aqui então dartena é o seguinte Aqui a gente tem os seguintes modos na primeira build, na build A, ok? Temos o blending Willow okay? Que é logo o modo de postura Existem dois modos de postura que são diferenciados Eu tenho os dois Mas eu, eu, o Blending Willow é o essencial para aqui ok então, aqui a gente tem o Prime do Rich, modo de alcance, porque, como é um bastão e é uma arma muito comprida, então aumentar o alcance dessa arma. É um essencial, por causa que o dano giratório é muito alto também e pode apanhar muitos inimigos. Prime Fever Strike, por causa do, do toxina, e vamos ajudar na parte também para combater com o um elemento viral, ok? Condition Overload, para quem não tem, eu estaria a vender um, ah, mentira, só tenho um mesmo, ok? Condition Overload também é importante aqui. Porque ele vai estar combando com aqui o Prime do Flow, eu podia fazer uma troca de Blood Rush, mas nessa build não é o caso, porque a próxima build já vai ter o Blood Rush, então já preste atenção. Uh, Vício os Frost, por causa que vai combar com o Prime do Five Strike para o dano Viral, ok? O buzz aqui kill pessoal por causa do nosso dano de slash para ser mais aumentado. Como eu tinha citado já no início, a build A está focada para o slash e, e nesse caso também temos o viral para ajudar com o dano slash. O meme Strike como vocês sabem é o modo para ser mais feito para né então é por isso que eu foquei essa build na parte de deslizamento então ver, ver, ver dano viral <risos> dano viral, dano slash, meme strike então é o é o importante para esta build Okay, Drift contact para aumentar a duração e mais chance chances de status e para de pressure point Não esquece que o, o Vice Frost aumenta também as chances de status ok Estamos com, com 64.0 de status ok Então como vocês podem ter visto aqui no, no, no vídeo abaixo Eu só passei a fazer a parte do gelamento com o modo A Ok, com a build A. Sempre foi só deslizar matar os inimigos no deslizamento, ok pessoal? Vamos conhecer a build B, ok? A build B. B. Pronto. Pessoal, agora temos aqui a build B que é os danos são um pouco mais baixos, mas também é uma build muito top. Uh, temos o mesmo modo da de de, de Aura, ok? Que é o Brand Willow, Prime Rage também continua aqui, ok? Uh, Shocking Taunts, que vai nos ajudar com o dano corrosivo na parte de alimentar, ok? Condition Overload, aqui que já vai combar com Blood Rouse, mas o PSP eu estou pensando em tirar, mas vai ficar ainda. Uh, Viral Scores, Blood Counter, que é mais também para a duração, então nesse caso como não tem aqui o Drift Contact, então Blood Counter. Argon Shatter para aumentar o nosso, nosso Clateral Damage, ok? Também, mas uh, Multi Critic também. Blonde, Blood Rouse aquilo uh, que crescência aumenta mais, fica muito mais alto e isso também é algo que é impressionante porque está com com condition overload e prime para o dano corpo a corpo, dando o nesse caso. Contamos com o uh, não está focado na, no, no slash, mas sim no Cruzive ok. E essa é uma build não é para des deslizamento, é só simplesmente o, um ataque normal. Como vocês podem ver para aqui embaixo pessoal. Então vamos continuar aqui. Este, esta foi a build. Nesse caso, né, uh, as builds apresentadas aqui para hoje, uh, para a uh, Dark Zau, né para os de Cetus. caso vocês tenham uma Zao, eu aconselho a uh, caso não tenho, né, caso não tenho, eu aconselho a fazer. Então pessoal, esse foi o vídeo, se inscreva no canal, deixa o seu like e até a próxima Dark Tenno.